Oi, gente. Boa tarde. Queria é, dizer que é um prazer para nós do Reconexão Periferias fazer essa entrevista aqui é, para trazer as vozes, né, do rap indígena, da juventude indígena é, para os nossos canais de comunicação, né, que, que é o que forma uma rede aí de mais de 800 coletivos e movimentos mapeados em todo o Brasil fora outros canais, outros grupos e organizações das periferias brasileiras que também estão acompanhando a gente. Né? O trabalho do Brow MCs é uma referência para o Reconexão Periferias quando a gente pensa as pautas das juventudes indígenas no Brasil. Então, eu queria começar perguntando para vocês é, como que se deu o contato de vocês com hip-hop? E por que falar sobre a pau, as pautas da juventude indígena por meio do hip-hop. Como que se deu esse contato inicial? Fala um pouco pra gente. É, então, é, o, o rap né, entrou na nossa vida assim, tipo, bem, bem bem, cedo, tipo, acho que quando nós era criança ainda, né? acho que quando nós tinha 5, 6 anos de idade, né? através de um programa chamado Ritmos na Batida, que tinha aqui em Dourados, né? Então a galera ouvia muito, né? os mais jovens, assim, antes de jogar bola, antes de fazer alguma coisa, sempre ia sintonizar a rádio FM 92, que tinha um programa chamado Ritmos na Batida, né? E daí os mais jovens, a gente né? começava a ouvir né? numa roda de tereré com os amigos, e a gente ficava ouvindo, entendeu? Antes da gente jogar bola e e com isso a gente teve esse contato com rap, né? só então, mais para frente que a gente, na, na verdade eu né, é, pensei nem né, em fazer algo diferente, né? É, na minha comunidade, né, tipo vendo a situação como que era a, a realidade do povo Guarani caiuá né? É, da aldeia Bororó Jaguapiru e naquele tempo a dificuldade era muito grande, né, com é, os mais jovens e por isso havia muito suicídio, né, entre eles e, e isso, né, me levou a fazer meu próprio uh, letra, né, a fazer minha minhas minha própria composição, né, mas sempre ouvindo esses rap, né, é, rap nacional, né, e e uma delas me deparou numa música que achei muito massa, né? Falando da, da, da, do cotidiano da, da pessoa, né? do, do lado do, do, da rádio. Então, eu falei, eu vou fazer é, um parecido, vou fazer o meu próprio rap, falei, né? Vou fazer meu próprio rap é, Guarani-Caiuá, falei, né? Aí, só para ver o que, que vai dar, né? Então, desde aí eu comecei a compor, né? Minhas letras, isso que eu, eu acho que eu tinha seis, sete anos de idade, né? Então, desde aí eu comecei a compor minhas letras, né? E, como no decorrer da situação, né? A gente é, fomos chamados, né? É, na verdade, eu fui chamado pelo diretor da escola, né? Da Tengatuí, para me poder fazer uma, uma apresentação na escola, né? Tipo, para falar da, é... na verdade ele não sabia nem o que o que, que eu fazia, né? tá ligado? Tipo, eu, o diretor chegou falou para mim se eu fazia algo diferente, né? Tipo, pra apresentar para a comunidade, né? Ele falou para mim, né? É... Você tem alguma coisa diferencial para a gente apresentar dentro da escola, né? Aí eu falei, tem, eu tenho, falei para ele, né? É, eu canto, falei para ele, né? Aí ele falou, que massa, ele falou, né? Mas que tipo de música, ele falou, né? Eu canto rap, falei para ele, né? então ele meio que se assustou, né? Não sabia muito bem também o que era o rap, né? E aí desde aí eu comecei a... a ir né, nessas apresentações ele me chamou, achou legal o meu trampo, né? Aí tinha lá outros professores já também, né? Aí esses professores me chamavam sempre para me poder cantar. Na, nas outras escolas, né? Então aqui dentro da da aldeia a gente circulava ia de bicicleta ia a pé para poder fazer a apresentação, né? Na, nas escolas. Né? Desde aí a gente não parou, né? Mas mas não era o bro, eu me fiz ainda, né? Só no, no ano de 2009 que né? o o idac, né? Viu que é, a gente tava com essa essa ideia de fazer o rap, o rap guarani, né? levou é, as oficinas, né? junto com parceria com a CUFA, né? é, porque a CUFA também é, é, foi né? para dar aula, para ministrar as aulas, para mostrar o, o, o, a história do movimento hip hop também para a gente poder aprender. Né? Então, lá tinha aula de MC, de break, de DJ e e lá né e nesse ano de 2009 a gente monta o grupo Grammy Cis né com esses quatro integrantes né mas antes né a gente já já vinha tocando junto já os quatro só que não era o Grammy Cis né. era só a gente nós quatro indo cantar para lá e para cá sem nome do, de grupo né e só com, a, com essa com a aula que a gente tivemos, né? O pessoal do, do Ponte de Cultura daqui de Dourados, que é o IDAC, que deu essa força para a gente, né? Para a gente poder é, seguir em frente, né? Para a gente poder, é, é, e, inclusive, é, fez o nosso próprio CD, né? É, ajudou a gente, né? Então, é, desde aí começa a nossa caminhada como Grupo MC né? no final de 2009 e as músicas que vocês escutavam assim o que, que é, quais eram os artistas sobre o que que eles falavam né O que que despertou o interesse o que, o, o que do que eles falavam né e do ritmo e da musicalidade despertou interesse em vocês Quem eram essas referências iniciais? Então nós temos bastante referência né mas... É, acho que em especial são os caras que a gente sempre curtia com os amigos que são Gog, né? O Racionais MCs, o Inquérito, é, Sabotagem, entre outros artistas aí, né? Então, da minha parte mesmo, o que me, me interessou bastante no rap é a música do Racionais MCs que é que, que se chama é, Negodrama, né? Então, ele é uma música que fala do povo é, negro, né? Então acho que uma coisa uma coisa que não tem muita diferença, né? Também com a luta da, do povo indígena guarani Kaiowá, mas em geral, né? Não só o guarani Kaiowá, mas é, é, acho que uma coisa que, que eu me identifiquei com a música, né? Então eu falei uma coisa que não tem muita diferença com a nossa comunidade também, né? Que o povo guarani Kaiowá busca também. É correr atrás daquilo que ele quer, né? Então, foi o que me, me motivou a fazer, a entrar no, no hip-hop me motivou a escrever, né? Mas a nossa realidade em forma de poesia, que é o rap, né? E quando vocês começaram a escrever, vocês escreviam sobre o quê? Assim, o que vocês queriam comunicar por meio do rap? É, então quando quando eu comecei quando pela primeira vez eu comecei a compor né era era muito coisa de escola né tipo falar sobre meio ambiente né que na aldeia é, tinha muito né plástico esses essas coisas de lixo né então quando eu comecei a compor eu fui nessa parte da questão de da, do meio ambiente, né, fazer a, a letra e tal, né, aí só depois, com mais tempo, que eu fui escrevendo, sabe, me, é, o que eu ouvia na televisão, o que eu ouvia na rádio, é, isso me indignava, entendeu? Eu falava do, do povo Guarani-Caiuá do Mato Grosso do Sul, que não tinha nada a ver, né, a mídia não, não mostrava o que o que era a realidade do povo Guarani-Caiuá de Mato Grosso do Sul. Então, a mídia muito é, é, mentia, né? Então, isso é, isso me indignou, saca? Eu ouvia na rádio, ah, o povo Guarani-Caiuá, isso, aquilo, saca? Ficava debatendo semana, meses, meses e meses. E eu ouvindo essa daí, eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa pelo povo Guarani-Caiuá por mais que eles não, não, não é, é, eu não posso ser um sei lá um grande por, porta-voz assim do povo falei mas eu vou fazer é, do meu jeito falei né? eu vou começar a compor fazer minhas letras e, e para ver o que que vai dar falei né? eu comecei a compor minhas letras né? falando da minha realidade falando do, da realidade do povo guarani Kaiowá, falando das retomadas falando dos Yandere, Yandereu, né, que como que é a, a convivência da, de uma retomada, então é tudo isso, sabe? Ela é importante para a juventude porque a gente quer conscientizar, né, é, de continuar com a sua cultura, principalmente a juventude indígena, né, e que muito dos jovens, né, eles deixam de lado a cultura indígena, né, então eles utilizam outros é, tipos de religião. Então, na nossa aldeia tem poucas é, é, adolescentes, crianças, que se interessam pela sua própria cultura, né? Então, eu acho que, assim, eles estudam, né? Vai para a universidade, mas a própria universidade né, faz com que eles retomam a sua cultura, né? Então, acho que é uma conscientização que a gente passa pela nossa pela, pela, pela nossa música, né? para que essas pessoas não deixem de lado a sua cultura, principalmente né? a sua língua, né? E, e também para os, para, para os povos também, né? Por exemplo, os não indígenas também, né? Para, para eles ter consciência, né? Como qual, qual que é a realidade do povo guarani-caiuá? Qual que é a realidade do, do povo indígena do Mato Grosso do Sul que existe aqui dentro é, de Dourados, né? Em outras em regiões também, né? Porque o povo guarani-caiuá ele está muito sendo é, escondido, eles são ocultados, né? Você não vê o Guarani Kaiowá nos livros, né? Você não vê os Guarani Kaiowá é, em, em algumas mídias, né? A, a, a gente vê, mas as pessoas só criticando, né? Falando isso, falando aquilo, né? Então, acho que a nossa música veio para quebrar né? esses estereótipos que existem, né? Então... A gente escreve essa poesia falando dessa realidade para que essas pessoas consigam né, é, perceber, ouvir e ver né, através da nossa música. Porque a gente faz os videoclipes também, né, mas não só apenas na nossa aldeia, a gente faz mais nas retomadas. Né? Então, todos esse acontecimento né, a gente escreve na letra e essa é a mensagem que a gente quer passar através das músicas, né? Essa é a realidade nossa, esse cotidiano, o dia a dia do povo guarani caiu, não só, né? Os guarani caiuá, porque aqui em Dourado nós somos de Dourados, né? Que de Mato Grosso do Sul, então nós temos os terrenos também, né? É, vários terrenos também tá reivindicando é, as suas retomadas, né? E o guarani caiuá é, também tá, né? E, e a gente mora próximo a essas retomadas, e a gente sempre vê, né? Na, a gente sempre escuta, né, é, quando acontecem conflitos né, entre pluralista e indígena. Então, é uma forma da gente estar tá se expressando através da música, né? Uhum. E por que você acha que essas coisas acontecem na, nas comunidades de vocês, assim, é, da questão da autopercepção do distanciamento da cultura? Quais que são os fatores que levam a isso? Então, acho que é, a cidade é próxima, né? Então, nós temos várias é, interferências, né? Por exemplo, na nossa aldeia tem bastante é, a questão da igreja, né? Então, muitos deles deixam a sua cultura para estar seguindo né? essa religião, né? Que não, que, não, que não faz parte da nossa cultura indígena, né? isso não estou criticando as igrejas, né? Eu, eu não, não critico eles, mais aqui na nossa, ou na minha própria aldeia que eu moro no Bororó, tem, tem bastante aldeias, né? Quer dizer, é, igrejas, né? Evangélicos, né? E vários é, crianças, adolescentes, né? Esmigra, né? Para esse religião e deixa de lado a sua própria cultura, né? É que às vezes é, os pastores da igreja para não, essa é a religião é do diabo, né, é tudo do diabo, então eles acreditam nisso, eles deixam de lado, nesse migam para essa religião, né, e muitas vezes, né, os nossos rezadores, as nossas niandes são vistos como bruxas né, através deles, né, então, mais uma coisa que não tem nada a ver, né, é, a gente é indígena, como a gente é indígena, a gente não pode deixar de lado a nossa cultura, né, por mais que você seja aquilo, né? Mas eu, sou... eu para você ver, né, é, como é, essa aldeia, né, na verdade é uma reserva, foi criado, não é, não é nem nosso, né? A ideia do governo, né, é fazer isso, saca? É, de, é para deixar o indígena é, confinado em uma reserva, cercado pela cidade, Itaporã em dourados para poder é, o indígena deixar a cultura de lá, sabe? Para deixar o, as suas rezas, para deixar é, o que Sim. os nossos ancestrais deixou para nós, sabe? Então, para para poder deixar o, o indígena ser, né? Vamos suponhamos que para ser um igual de vocês, mas é. só que a gente, o, o indígena povo guarani-caiuá, nunca vai ser igual. O, o, os brancos né? nunca vai ser igual isso por mais que a gente usa é, roupa celular iPhone é, todos a gente nunca nunca vai vai ser igual porque a gente nunca vai se igualar saca porque a gente tem muita sabedoria que branco não tem é, branco não tem e então para para você ver, para enfraquecer a gente, eles pegam o indígena e jogam no meio né, de duas cidades que, para você ver, Dourados e tá uma cidade que está tá crescendo bastante, saca? Então, é uma cidade que vem chegando próximo à, à aldeia e, e a aldeia está meio que virando urbano saca? então por ali é, os não indígenas, né, levam essas essas igrejas, né, levam outras é, coisas ruins também chega, né, por causa disso, né. então por isso que os nossos é, parentes mais velhos, o nosso Jandeiro e tentam voltar para suas retomada, né que é onde é o seu tecorrá de verdade, da onde foi retirado e colocado nessa reserva, eles tentam voltar para poder sobreviver, porque é, lá é seu verdadeiro tecorrá, lá é o seu verdadeiro convívio com sua família. Então, quando ele volta, já se depara com grande criação de gado, é, plantação de cana, plantação de soja, fazenda, é, cerca de ano um farpado, então por isso, né? Ah, esse conflito entre a gente e também acontece por pressão psicológica. Algumas pessoas não falam a sua língua também, né? Então isso acontece por pressão psicológica dos brancos, né? Às vezes, é, alguma criança ou alguma pessoa fala, né? Na sua língua, os brancos bem, vai começar a dar risada neles, falar, ah, você tá falando uma língua não sei o quê, pá, pa. Pá, pá. Aí, ele, aí a mãe né, da criança vai ver isso aí eu vai não, vou ensinar só português, porque é, você vai começar a falar mal, essas pessoas vai começar a tirar onda de você em qualquer lugar, então, só vou ensinar a você só é, português, né? Isso é uma pressão psicológico, né? Sabendo que né é, a, a língua Guarani Kaiowá, acho que aqui no Mato Grosso do Sul podia ser a língua oficial, né? Entendeu? Não, não, não, não. É a gente que tem que estar tá falando português e é esse tem que estar tá falando guarani, a língua guaranína. Então é por isso que muitas pessoas também deixam de lado, né, a sua própria língua por causa disso, né? por questão psicológica, por preconceito, né, de linguagem. E quais são as consequências disso na vida dos povos indígenas, assim? Claro, para você ver. a uh, Antes, mano. Era muita, é, é, a, a dificuldade né? aqui era muito grande, saca? Era muito grande. É, você não tinha é, noção, ideia, saca? Por exemplo, para mim mesmo, uh, quando a gente, eu e o meu irmão Clemerson, uh, essa. Quando foi criada a reserva e tal, e eu, o, o, os nossos avôs, e, entre outros, foram tudo jogados nessa reserva a gente passava muita dificuldade saca porque não tinha é, emprego né em Dourados não tinha emprego para indígena é, não tinha emprego em Itapurã não tinha também é, e com isso os nossos pais né é, saía é, para longe saca é, ia para esses outros estados que tinha grandes fazendas para, para poder trabalhar em Importação de cana na fazenda, tipo, é, para poder, né? Só que ficava, né? Tipo, tão longe que a gente nem via, né? Ele assim, tipo, quando vinha para casa, tipo, o cara ficava é, três, quatro, cinco meses longe de casa e ele só vinha um dia tipo, e voltava, saca? Era muito rápido e a gente quase que já não convivia, né? Com nossos pais, saca? e a dificuldade era muito grande né naquela época e, e a mesma coisa saca é, para você ver né a o indígena é, hoje em dia é, para ter algo né ele leva um monte de não na cara mas consegue saca é, algo por exemplo entrar numa faculdade mesmo era muito difícil naquela naquela época era era complicado era, não, não tinha saca é, o jovem mesmo para poder entrar numa cidade aqui é, para poder trabalhar era horrível né? e, e com isso né que houve aqua, aquela época que a, a aldeia de Dourados no do Mato Grosso do Sul era o mais violento que você ouvia nos jornais você você ouvia nos jornais falar ah aquela aldeia lá é violento demais, sabe? Até o próprio aqui do pessoal de Dourados, por exemplo, uma vez a gente foi fazer um show, né? Né? A gente foi fazer um show, aí a gente veio para Rodoviária, Rodoviária nós ia pegar um táxi e para a aldeia, de, acho que era de madrugada, e o cara falando para nós, não, lá eu não entro de jeito nenhum porque lá é a aldeia violenta, sabe? Falou que é, não, lá não põe o pé, porque lá é violento, lá é matam, não sei o quê, que faz isso, que enfim, eu falei, putz, né, como é que nós vai agora, né? A sorte que tinha um outro lá que, né, ele falou, não, bora lá, eu vou me aventurar para ver como que é, né, vou ver como que meus próprios assuntos, é isso mesmo, né? Então, tudo, né, essa questão da cidade ser mais próximo, né? Faz todos esses problemas, essas dificuldades que o povo ganha do né? Mas com o tempo a gente estamos é, conseguindo alcançar o que a gente tá tentando buscar, né? E por que que teve essa transferência para reserva? Não entendi. Por que que teve essa transferência para reserva? Que, como você falou, de certa forma, impactou as formas de organização de vida, né? Então, eu acho que é, no começo, né? Vamos, vamos voltar lá no princípio, né? Então, os indígenas guarani habitava habitavam todo esse território, né? Que hoje é o Mato Grosso do Sul, né? Então, vários... Os Guarani-Kaiwais ficavam na beira de rios, né? Então, eles tinham tudo, né? Tinha... Tinha como eles caçarem, como pescarem, né? Para eles estarem sobrevivendo, né? Mas, com, como o colono chegou, né? eles vêm é, pegando as terras deles e vêm pressionando esses indígenas a saírem desse lugar, né? Só que eles ficavam... É, tipo assim, né? os colonos chegavam e pegavam esse lugar, então eles é, se afastava desses tecorras antigos. Tecorras, a gente fala, né? Aldeia antiga, né? então esses colonos vinha pegando, pegando até que gerou né essa, é, esse conflito entre indígena e esses é, colonos né e, e como tinha é, bastantes é, colono que tava tirando né a terra dos indígenas né o governo naquela época viu né que tinha que fazer uma reserva para eles tinha que tirar esses indígenas de lá né para para que. É... aquela época era a Laranjeira, né? Era a Laranjeira aquela época, né? são os colonos. né? Então eles vinham tirando a terra dos indígenas, eles jogaram os indígenas numa reserva, achando que essa reserva é 5 hectares, né? Achando que essa reserva ia ser o bastante para esses indígenas. Né? Mas não, né? Jogaram lá, confinaram eles, e a partir disso, né? Os colonos, que são os fazendeiros, né? É, eles vêm pegando tudo, as terras dos indígenas, né? Esses indígenas são jogados lá naquele lugar, eles achavam que ia ser só lá, né? Então, só que os indígenas, eles cresceram bastante. Hoje a gente somos mais de 15 mil indígenas, residentes aqui no Mato Grosso do Sul, na né? reserva indígena é Jaguapiru Bororó, que é o Francisco Orta Barbosa, né? Então a gente são confinado mesmo nesses lugares. É uma reserva, né? Porque a ideia deles era era pegar esses indígenas e jogar tudo na Amazônia, né? Essa era a ideia dentro. Né? Então é reservado para os indígenas. Eles tiraram de lá. Então quer dizer que eles pegaram a terra mais produtiva né? dos indígenas, entendeu? Expulsaram, né? Os próprios donos daquele lugar, né? os próprios donos das terras, né? Que é que são os, os Guarani Kaiowá, e jogaram, né? Nessa reserva. Então é... E, e o indígena e acabou perdendo né essa é, por exemplo onde eles moravam por exemplo na, na beira de rios né onde eles pescava né onde eles caçavam então eles vem acabando tudo isso e jogarem no um lugar que não tem nada né e as ervas dourados né? borracha vai pirou a gente não tem quase nada né hoje em dia a gente não vê nem mato mais né? nem bicho né? nem rio nem nada entendeu então, somos jogados num lugar que é confinado mesmo, né? É isso que eles querem, né? E quem se enriquece com isso são os pluralistas, né, hoje em dia, né? Uhum. E como que vocês comunicam isso através do rap? Então, através da, da música que a gente escreve, tipo, a gente fala, tipo... A nossa música é uma música que protesta, né? Tipo, a gente fala é, a nossa realidade, como que é a gente fala sobre o nosso tecorrá tipo do nosso tecorrá ancestrais tipo quando o índio vai por exemplo o que nem o Bruno Kael falou tipo quando vai volta por exemplo no seu tecorrá verdadeiro aí já se depara com tudo isso que nem o Kael falou tipo quando volta no seu tecorrá na beira do rio já não tem mais rio já são desmatado já são é, a água já são poluído e, e por ali, cara, o Pro MC chega a fazer, tipo, tem essa visão, entendeu? Tipo, é, abriu visão, entendeu? Tipo, falar, ó, seguinte, meu, meu, tá acabando tudo com isso, entendeu? Tipo, não tem mais lugar para onde os povos indígenas morar, entendeu? Tipo E por ali, cara, o Pro MC começa a fazer essa música, entendeu? Tipo, ver essa situação, entendeu? Chega num ponto que o Pro MC fala, não, chega, pô, meu, vamos ajudar nossos parentes a chegar de novo no local entendeu e e aí é o que é massa cara o compromisso traz essa voz entendeu e, que nem eu falo para mim não importa entendeu tipo é, as coisas que vão acontecer daqui para frente o que importa é o que eu vou deixar a minha história e sempre que, que nem eu falo eu vou ajudar o meu parente entendeu e entrar naquele lugar de novo onde seu se pecorra entendeu e e eu acho que, cara, é, que nem o eu falou, os governos fizeram muitas coisas erradas no passado, entendeu? Tipo, como criando uma aldeia, é, como falar, não, tirar todos esses povos, colocar tudo ali e vamos mexer com a terra deles, entendeu? A terra de índio hoje, cara, qualquer lugar que você entra aí, é terra indígena, você entra ali, ó, a lá da, da milho, soja, é, cana-de-açúcar... É uma terra produtiva, entendeu? E aonde onde colocar os povos indígenas. Onde colocar os povos indígenas não tem nada, não tem nem como plantar. Se você planta alguma coisa, não nasce, nasce mato. Muito por isso que muitos indígenas aqui de Dourados eles são criticados. Fala, não, o índio não planta porque tem terra bastante. Tem, mas não nasce nada. Você vai plantar? Eu mesmo vou plantar na minha casa. <risos> Se eu não cuidar, cara, não, não nasce nem um pé de árvore. Nasce mais, é área é, é um monte de outras coisas, mas não nasce nada de, de frutíferos. E é isso, cara. Quando os indígenas falam, não vamos votar para o nosso tecorá, porque o nosso tecorá é o que dava alimento para nós. Aí, quando os, os indígenas votam para o seu decorrar, deparam com tudo isso. E é onde sai esse ainda gera esse conflito. Há um bilhões de anos e, e a gente tá aí para ajudar a nossa comunidade indígena não só como nossa comunidade indígena, mas também como em geral, entendeu? Tipo, vamos chegar, levar, mostrar a nossa realidade, mostrar como que é a, a vivência dos povos indígenas, como que os povos indígenas estão tão sendo maltratados, e, cara, e é isso, mano, tipo, é levar essa visão para os caras, entendeu? Tipo, para reconhecer, para falar, não, cara, é a área indígena, os povos indígenas, e é isso, mano. E, e é massa também que... É, tem, tem várias formas da gente se expressar, né? Pode ser através da música, da arte, da poesia, do livro. Mas o Bro escolheu a música, né? Porque a música ela tem assim poder forte, né? Todo mundo pode ouvir as nossas músicas e refletir com isso, né? E através da música a gente fala sobre a nossa realidade. Então eu acho que o Bro escolheu a música porque ela tem um, um poder da fala bem forte, né? Então essa é a essa é o bro né que fala da realidade então, todas as músicas que a gente faz isso isso vem a inspiração a inspiração é a nossa comunidade é o nosso povo é o nosso decorra é o nosso antepassado então o bro escolhe essa essa música de falar que é o poder da fala né? então todo mundo ouve a música isso é o é mais a mais massa de tudo, a gente falar sobre a nossa comunidade uhum. e por que bro MCs? A Pro é de brother, né? Dois irmãos aqui, eu e o Bruno. Aí é hum. onde surgiu o Pro. De brother, vem <risos> da Inglês também. É, né? Inglês também. Para é, né? diferenciar, yes. diferenciar mesmo. Uh, Para quebrar barreira, saca? Porque. É, Por que não o indígena apanhar a bro de brother, saca? É. Porque fazer o rap em Guarani, né? Se, se no rap, já, no, no rap nacional, já tem os caras falando do, do, da realidade deles. Porque o Bruno pode falar do, da, da realidade do povo e lá, que é o um rap indígena, sabe? uma coisa que a gente não fez aqui ainda, é as apresentações, né? Eu me chamo Kelvin, né? E Isso eu sou... que eu ia falar, para vocês <risos> <fazer> a apresentação <risos> a tá do Mas nome, eu nome eu e artístico. No eu sou Kelvin. É Kevin Barite e minha etnia é Kayuá. Uhum. É isso aí, eu sou Charles, CH da etnia Kayuá. É isso aí. Eu sou Emerson, Guarani Kaiua. Sou Bruno, Guarani Kayuá. Uhum. E o, a conexão com brother, né? Isso que aproxima vocês com o inglês tem a ver com... Você teria a ver com uma comunidade... Participar de uma comunidade mais ampla, internacional, que é o hip-hop? Seria aí, essa a participação? Mas isso aí tem a ver também é, com, com os parentes que a gente, às vezes, no, no decorrer é, do show, no decorrer de alguns é, pequenos viagens que a gente faz por aqui, né? É que a gente chama as, é, os indígenas de, de parentes, né? São como os irmãos para nós, né? Então, acho que o bro, o bro né, que vem do brother, porque nós somos irmãos, e tem a ver também com os, os parentes, né, que a gente chama de parentes, né, essas pessoas de outras localidades, né, por exemplo, de São Paulo, acho que é de todo o Brasil, todos, né, a gente sempre chama de parentes, são irmãos para nós. Né. Legal. E como que a música de vocês impacta a comunidade, assim, a juventude indígena? Como que vocês veem a recepção do trabalho de vocês? Então, é, as nossas músicas, tipo, é, agora o Pro MC's, tipo surgiu, através do Pro, pro também já surgiu vários grupos de rap indígena que agora estão aí, fluindo também, entendeu? Tipo, isso daí, satisfação total pro o MCIS, né? Família do Pro, pro Mas, cara, quando o ProMC, antes do ProMC surgir, antes do ProMC existir, você entrava no, no Google, você não encontrava nada sobre a comunidade indígena, alguém falar a, a, através da, da música, através da arte, sobre a sobre as suas realidades, entendeu? E, e isso que é massa, cara, é que o ProMC abriu muitas portas para os jovens indígenas, entendeu? Tipo, abriu é, várias portas para o, os, a artista indígena que, é, que queira é, mostrar o seu trabalho, entendeu? E é isso que é massa, cara. O problema é isso, tipo abriu altos caminhos. Os molecada aí que estão aí nessa correria também, está é, entrando nessa vida de, ar, de, de virar artista ou trabalhar em cinema, essas coisas, entendeu? Tipo, isso é massa, cara, porque a gente fica assim, como. É, vamos dizer que que né, o pessoal já chama a gente de vovô do rap, né? Tipo fala, <risos> é, tipo já fala isso para nós porque a gente tipo abriu muitos caminhos para e hoje estão aí os molecadas estão fluindo aí, tipo, levando a sua realidade para tudo que é quebrada, entendeu? Os não indígenas ver que se inspiraram, né? E, o MC. É Que nem eu falei para você, né? Antes era muito difícil, saca? Era muito mais difícil. Então quando o Grossurge na aldeia, ele mostra para eles que é capaz, sabe? Que o povo indígena é capaz de fazer algo, é capaz de, de, de ir onde, pode, onde ele é livre de ir, sabe? De, de poder chegar onde ele quer chegar também. Não é, não é só ficar dentro de uma oca, ficar dentro de uma reserva. Sabe? O povo indígena, ele. Ele pode estar onde bem ele entender, saca? Então, nós quatro, né? É, eles viram que a gente conseguiu chegar onde a gente tá hoje, né? E eles se inspiraram nisso, saca? Então, hoje em dia, você pode ver, você pode pesquisar. Tem um indígena que faz isso, tem um indígena que faz aquilo. Ah, tem um indígena que... Cara, isso é muito massa, saca? Porque antes, que nem o Clemerson falou, você não via, sabe? Você, não, não, você pesquisava, é, não via nada disso. O indígena era muito, sabe? Era muito é, é, conhecido mais como de flechinha, ah, essas paradas, sabe? Nos livros, né? E não conhecia o indígena que tinha talento, sabe? Talento nas câmeras, talento na música, no futebol, em todos outros que tem, né? Então não conhecia essa parte, saca? Porque é, o indígena, né? Ele, ele meio que ficava, saca? Não, acho que eu tenho, eu tenho esse talento, mas vou, vou guardar para mim, saca? Mas quando viu o Bro é, levando, né? Essa voz, né? Para eles poderem se inspirar em nós, é, você vê surgindo vários vários grupos, saca? Não só no rap, mas também no, em outros estilos musicais, né? No forró, é, é, sendo DJ, saca? Inclusive, né? Quando a gente a gente tá no Rio, né? A gente trombou o Xamã, né? O Xamã e agora tá estourando o Brasil inteiro, né? Não sei se é fraco, o Xamã, né? Então para você ver né o Bro foi inspiração pro xamã saca E a gente não sabia disso saca então quando o Bro né tocou pela primeira vez em, no, no Rio né no Rio de Janeiro o o xamã contou essa história para nós né? quando eu vi vocês cantando eu falo é, ali falou, nossa mano aquele lá foi incrível falo para mim falo, porque isso me deu mais força ainda de poder continuar a fazer minhas músicas, ele falou, né? porque eu vendia bala nos faróis também. Eu vendia, eu passava horas no, no farol vendendo bala, essas paradas, saca? E, e água, saca? Então, isso, cara, é muito massa para nós, porque a gente deu inspiração para o cara que está hoje aí no nível internacional, entendeu? E isso é muito massa para nós. É importante vocês saberem também que o Bro criou esse estilo musical de rap indígena e é um diferencial de tudo porque ele representa toda a classe indígena né? na música, no rap, então é, esse é o diferencial né? e eu sempre falo que o Bro é o criador desse estilo, né? então, é o rap indígena. É o rap indígena né? e e é sempre é bom saber também que a gente representa toda a comunidade indígena, né? em geral. Né? Então, assim, porque tem outros rappers que não são indígenas, que representam essas comunidades, né? mas para nós é é importante porque a gente representa não só os povos indígenas na Caiuá e Guarani, representa uma nação indígena inteira. Né? Então, essa é o, é, o, é o Brocriou, esse estilo. Né? E hoje a gente vê o resultado de tanto artistas indígenas no rap, né? nascendo aí a gente vê isso é gratificante para nós né então assim você tem que agradecer a ver essa semente que a gente plantou muitos anos atrás que a gente não tinha essa oportunidade de estar tá como agora né hoje a gente vê que está muito fácil para todo mundo hoje a internet está aí né então antigamente quando a gente começou era muito mais difícil a gente era não tinha nem base é, a gente cantava só na capela né então hoje a gente vê esse resultado esse estilo musical, que é o rap indígena. E a gente fica satisfeito, né? porque a gente é uma inspiradora para essas pessoas, né? e muitos deles, é... não só para o Brasil, né? porque através do, do Prêmio Cisner a gente conhecemos e eles veem a gente como sendo mentores deles, né que são da Argentina, é... que é Bolívia, que... Peru, eu acho, Peru, Peru entre outros países né, vizinhos do Brasil, né? E a gente somos inspiradores para isso Isso é gratificante para nós porque é, a gente começou tudo isso não, né? Somente no Brasil, né? Que o povo indígena o brasileiro, o povo indígena brasileiro, né? Adotou isso, né? Ver como sendo é, a sua ferramenta de luta, mas também que a gente conseguimos inspirar também, né? Os indígenas de outros países, né? E também a gente, eu fico mais gratificante, né? Porque quando, quando tem né, outro artista né, indígena, é, Kayuá, o Guarani, né, que está se destacando aqui no Mato Grosso do Sul, né? e, e uma delas que é a Naranda, né, que eu mando um para ela logo de cara já, né? porque é, é uma inspiração dela. né? Quer dizer, a, através da nossa, né, ela se inspirou também para ela escrever, só que a pegada dela é falar mais né? da luta da mulher indígena. né? Uhum. E o desafio de cantar rap em língua materna, né? Vocês inovam com o primeiro rap indígena no Brasil, vocês lançam né, essa onda do rap indígena, mas vocês também lançam a, o cantar rap em língua materna, né? Não em língua do colonizador. Como que é isso para vocês? É uma preocupação que a gente tinha desde o princípio, né? Quando começou o grupo, né? A gente cantava em português, mas a gente tinha que estar cantando mais a nossa língua, né? Esse primeiro disco, que é demo, né? a gente cantou, ele praticamente algumas né em português e alguma em Guarani. Então, a gente mescla, né? Então, a gente se uniu várias vezes né com o grupo, né? Em que a nossa música, ele tem que estar 100% em Guarani, né? 100% ali em Guarani Kaiowá. Então... É, no próximo disco, né, que é o segundo disco que está para sair, né, é, a gente vai cantar totalmente, 100% na nossa própria língua, né, e a língua guaraní, né, porque esse é o mais importante para nós, né, porque é também de mostrar né, para as pessoas né, que, que a nossa língua, ela tem que ser valorizada, né, as pessoas têm que, é, os não indígenas têm que respeitar a língua indígena, né, então a gente canta a nossa própria língua e, e a gente é, alguns videoclips, né, que a gente sempre faz sempre tem a legenda do que que ela tá falando, né? E alguns shows também a gente canta, né? Depois a gente explica do que que a música tá falando, né? Nossa própria língua, né? Uhum. Ela Eu Eu né? De cantar na nossa língua, que a gente fala na nossa língua, então essa é a, é a facilidade da gente fazer rap também por causa disso, né? A gente fala em Guarani, então a gente escreve mais, assim, eu mesmo tenho mais facilidade em escrever em Guarani. Faço é, mais rima em Guarani, então, assim, tipo, porque eu já tenho facilidade, porque eu falo, né? Então, assim, fica bem mais fácil para nós. E eu faço mais a rima em Guarani, só que no, no, na pegada é speed flow, né? Tipo, rapidão, assim, né? Então, acho que sou o único que faço, né? Então... É, as pessoas achavam com isso, o próprio Alok chapou com isso e falou: Nossa, você é o Eminem indígena, falou para mim com a gente gravou uhum. lá, né? porque eu cantava rapidão assim, nos Pitbull Goiânia, né? Foi massa, foi bacana. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, né? Vocês falaram de vários desafios é, que acontecem na transferência com a reserva, das famílias é, ensinarem o português, por conta dos desafios do racismo, né? Que as crianças, jovens indígenas. É, é, é, enfrentam. Então essa comunicação em língua materna, ela ela se dá com a geração de vocês, com as pessoas mais velhas, é, ou com as crianças também. Como que é isso? Com as é novas gerações muito, das é, comunidades. muito a se comunicar, né? Junto é, com, com os mais Novos né? E também com os mais velhos né? Porque aí está mostrando, né? para eles, né, que o Bru MC está né, trazendo essa essa nossa língua originária, né? Porque não adianta nada eu pegar e fazer uma música é, escrita em todo em português, mas a, a minha própria comunidade não entender, saca? Então, a, a forma da gente fazer no, em português, em Guarani, é a forma que a gente achou de a gente poder é, chegar e mostrar para eles, né, como que é, saca, como que para poder se comunicar é, com eles, né, com os mais velhos e com os mais novos. E, e a língua guarani hoje em dia, que são ensinadas, também são totalmente diferentes dos antigos, antigos, né. A gente viveu numa, numa retomada Laranjeira jirarí Mianderu, né e tinha uma senhora lá, que ela é rezadora, né, que é Yandesus, uma das jandessus, e estava explicando, né, como é que realmente que você tem que... como é que é mesmo a verdadeira língua Kaiowá, né? Ela tava explicando tudo, né, como, como falava bom dia, boa tarde, né? Essas paradas aí, né? E hoje em dia não, né? A língua guaraní Kaiowá, ela tá tudo misturado com o espanhol já, né? Então, essa é uma mistura que eu acho que os próprios jovens, eu acho que podia estar procurando mais para saber como é que é realmente a língua indígena caiuá, tanto o Guarani, né? Mas, mas é, é bacana para a gente saber disso, né? Foi bacana aquela vez também quando a gente teve conversa com um das meninas desses aí, que ensinou bastante coisa para nós lá, né? Foi super bacana. Bom... É, como eu disse, né, eu acompanho a carreira de vocês desde o início, ali, quando vocês lançaram, e vocês falaram algumas coisas sobre o impacto da, da igreja nas comunidades. E lá nas primeiras letras que vocês falavam, cantavam também em Guarani, né, vocês também traziam uma perspectiva cristã, falavam de Jesus. E como que isso desenrolou ao longo do tempo? Como isso aparece nas novas produções de vocês? Na verdade, né, quando a gente canta aquelas aquela, né é, são nossos próprios Neanderu, é, saca? Próprio, é, nossos deuses, entendeu? Então, não há diferença, saca? É, muitos pastores né, colocam na cabeça que é diferente, saca? Mas não. O meu Deus é o próprio seu Deus, saca? O meu Deus não é diferente de Deus dele. Não é diferente do Deus do, do, do Kelvin, Saga? Até porque na igreja tem um pastor, né? E o no nosso tem os Nyanderu, né? Tem o Nyandesil, né? E nas igrejas os pastores é canta tudo mais. A nossa religião também é isso. Canta com com Baracá, com Taquara, entendeu? Aí nas igrejas constrói aquelas casas de igreja. O nosso é o Sul, né? Então, não tem essa diferença. Não tem essa diferença, porque é, a, ma a maioria que pregam o evangelho por aí, né? vamos falar já de evangelho, né? Porque muitos pregam é, a palavra não é do, do nossos Deus, não é? São pregados porque o homem que coloca essas essas leis né na cabeça das pessoas não são própria palavra de porque eu também conheço um pouco da, da do, do evangelismo e eu conheço um pouco também do, do, do meu é, raiz tradição sabe? tipo eu conheço os dois então não há diferença quando você vê uma coisa quando o meu o meu, meu, meu cacique explica para mim, e se o pastor explicar também, eu vou entender porque não há diferença entre eles. Muitos né explicam isso, porque são as leis do homem que explica, coloca na cabeça do, do, do ser humano. E, então A nossa letra fala mesmo do nosso Nhanteru, que é o nosso Deus, né? Deus indígena. Né? Então, essas são algumas partes da nossas músicas que falam, né? É isso que a gente tentou né mostrar nessa música, porque não há diferença entre deuses, sabe? Uhum. É, falando nisso, né, agora eu me lembro de uma palavra que um, um, um irmão, indígena né que ele falou assim, ó, é, Deus está em qualquer lugar, Deus é a água, Deus é a natureza, Deus é o próprio vento, a chuva e o trovão, né? Ele sempre fala isso, né? Então, Deus está em qualquer lugar, né? Então, por isso uhum. que a gente fala isso nas nossas músicas, né? Tem uma parte aí que fala, "Cheru pan, aiko, nen, né? Isso falando justamente do nosso Deus, né? Uhum. Okay. É, tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre o trabalho de vocês? É, para o pessoal aí ficar aguardando nós aí que está vindo... São massa! É, só falar que tá vindo... É, Burrada, e Muito trabalho. Muito tá? gente. Durante essa pandemia a gente fez muito trabalho, muito, é, <risos> muita música, muita correria também. E, e graças a Deus a gente só tem que agradecer, né? Agradecer o público, agradecer a Nanderu, né? Então... É... É aguardar o ano que vem. <risos> é, e a gente tá também, tá aguardando gente, ansiosamente. Vamos divulgar muito. esse movimento, a gente está mais presente, né? Então, quem quiser convidar nós aí, tá, pode convidar, que a gente está se fortalecendo nesse movimento aí indígena. as pessoas falam, né? Algumas criticam a nós, né? Eles falam que, ah, eles vão vir só te pagar algum cachê bom para esse mas não é nada disso, não. A gente vai até sem cachê, a gente, sempre, a gente toca em qualquer lugar, né? É, então, se alguém quiser chamar nós, né? A gente está disponível estamos, sim. Nós estamos lá. Nós tá mas, aí, quem foi chamar para o MCs por um cachê para valorizar o trabalho, para colocar é o dinheiro. Bom. Na mas também, é bom. Pode também é bom. Vamos então... retomar os velhos tempos é, para a gente <risos> fechar uma palhinha semimental de uma música escolhida por vocês aí que comunica o que é a juventude indígena, as juventudes indígenas, né? Ah. Bom, deixa eu ver um OK. OK, vou indicar o Farpa Timb. Ah, Ipoti, Eta PTI, Pyraquera, OEB ou a União TV, mesmo Pechaver e um Miguel Quacer. Que vai quase ser só que vou perder. 500 anos com raça, sofrimento, quando o pai, com a pe, a poeira, ou lutar, com a pe, a poeira, ou de igua, pronto para batalha. Aí, escuta só, o que eu vou falar, rap indígena, aqui é Guarani, Kaiwa, presta atenção, se liga essa... A canção é tão real, a voz nativa, ativa, expectativa, mil grau Pro MC, representa vários etnia Que luta, a covardia, ser humano cruel Zombou, não teve compaixão, cuspiu E viu o meu povo no caixão, verdadeiro Herdeiros do Brasil, mas o um índio Morto por um tiro de fuzil onde a o carro, salve Meu descendente resistente Sempre sangrando, valente, mas persistente. Tamo junto, pode pá. Tamo junto, pode pá. É isso é. aí. É. Super valeu, gente. Muito obrigada por se comunicar com a gente é, nesse momento, trazendo a história do Broemicis, a resistência, a luta do povo indígena, a história da comunidade de vocês, por compartilhar essas experiências e por compartilhar... O trabalho de vocês também. A gente agradece a participação. A gente agradece. E aguardamos o álbum. Vamos divulgar muito. Ah, <risos> se a gente for contar, a gente vai contar. A gente vai ficar aqui até umas cinco horas contando, né? Tem muitas coisas que a gente não contou, mas foi bacana a conversa aí, de passar é, essa experiência nossa para vocês, para o público. Isso aí. Valeu. <risos> Valeu, salve, gente.